Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo... Hum, galera, estou aqui na cidade e eu vou me fingir de mendigo para comprar uma luz. Eu vou comprar uma luz aí. Vou pedir a ajuda da Carla. Hein? Vocês que conhecem a Carla, o Emerson, ele que vai estar aí nas filmagens. Hein? O Emerson. Então, nós vamos comprar uma luz. É de vestido de mendigo. Pessoal, yeah. eu não sei se vão descobrir a câmera. Depois, vamos dar uma porrada que não vai. É, Descubri, porra, mano. é. Tá. mas tem que descobrir fora, mano. Entende por isso? Faz isso aí. Se ah, mano, baixa eu falar, se o jogo mano. Ah, é. eu sou cagado, sabes como é que é. Eu, eu, eu, eu afino, é tem uma coisa? Agora estamos a ir almoçar. Também. Tá bom, do almoço, né? Ih, não vos é. conto. É. Minha colega come muito, mano. Falar Carla come muito. Tô a falar sério, tô a falar sério. Hum? Ela come muito! Ih, mano, eu já não digo o Emerson, mano! Eu já não digo o Emerson! Ih! Vais comer quantos pratos? Ih! Mano, esse é! Esse é! Esse é minha idade! Pra crescer, tem que comer para crescer qualquer coisa! É isso aí! Então, já estamos aqui! Já estamos aqui! Acho que estão a ver aí! Estão aí a preparar... Banga de frutas! Estão aí a preparar comida! Vamos chegar! Vamos chegar! É, estamos já passando num lugar escuro aqui, não tem luz. Direto de Maputo, tem é um vlog direto de Maputo. É isso aí, aguardo o vídeo. Agora, aqui na minha cidade, aqui assim mesmo, é assim mesmo, assim mesmo. Está tá aí, tá aí a carne aí. Está aí a carne aí, Carla! Carla! Está aí a carne aí! Está aí, aí. Tá aí a carne! tá a ver? Estão a preparar aí, estão a preparar! É isso aí família, é isso aí família, inscreva-se, como é, A Merson Roldão também, tem o seu canal, e é só podemos virar assim. E hoje, Clica aí no sino das notificações para não perderes nada. vou comprar aí, não sei se vão aceitar, eu vou comprar aí, não sei se vão aceitar. Sabe isso que tu pode fugir? Como é? Onde é que está essa luz aqui? Esta. Como? Não, estou a falar desta. Esta de comprida. Posso entrar descalço? Vou Só tem essa cor Sim. Sim. Posso comprar assim mesmo? Não tem problema, Não tem problema assim como eu entrei. Nada. Ok, então... Você fosse Não percebi. Não, percebi? não, é que eu queria comprar no sítio lá. só não vê, pá, é, tá sujo, está fedeiro, então me negaram de entrar. É. É. É. Então, então. lá 10. lá Vai, fala, fala. me de <risos> Então vai. como experimentar ou ver. Deixa eu tirar, eu tirar o Lá disseram que eu queria roubar, sou ladrão, é... Muita é. é. então, coisa... que disseram que eu sou ladrão, eu só queria roubar, lá... Uma loja lá na, no Alberto de Tessouro. É. É. Disseram isso? Disseram isso. É. Não deu em chinelo, mano. Não deu em chinelo, tem sapato. Não usa sapato. É que nem tem sapato, não tem sinal. rua mesmo verdade. Deixa eu usar na uh, rua ah, a... um... <lou> mas... ah, então, é? Não, então... não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não Assim, na resina ah, machete. Está a ver aqui assim, é, depois da padaria tem uma esquina aí, assim, onde... Não tem uma senhora que vive ali, ela sentiu pena, disse que eu poderia comprar uma lâmpada só para de noite, ver quando acordar. Não percebeu? Eu só não tenho casa, mano. Eu não tenho casa. não estou não tenho casa. não aí olha, olha, olha, Obrigado, Mano, na verdade eu, eu, eu faço vídeo para o YouTube, né? Eu faço vídeo para o YouTube. Ontem eu passei daqui, ontem eu passei daqui, vi lá. Né? Tá. Mas na verdade aconteceu, eles mandaram embora lá, né? Numa loja, numa loja mesmo, no Alberto do Tour, queremos comprar. Até também ali momento. Se, se eu negar, também. <risos> então, eu, eu vou fazer o Vou recomendar a loja. Os meus inscritos vão saber que aqui atendem bem as pessoas. Muito obrigado mesmo. Aí, mano. Acabamos de comprar a nossa LED para o estúdio. É, só para ver, aquela loja, não já queria Mano, assim, é assim Aqui em Moçambique ainda existem pessoas Ainda existem pessoas legais, mano yeah. é, Estamos aqui, conseguimos comprar a nossa LED Para o canal Essa aqui, essa luz é para o nosso canal é? é a luz do canal A primeira luz do canal mano, então É isso aí, mano Deixa seu like E clica, clica, clica, clica, clica no like Se queres mais, teste desse jeito Vamos fazer aí para o canal, mano muito obrigado e falou.